O jacaré foi passear lá na lagoa O jacaré foi passear lá na lagoa Foi por aqui, foi por ali Foi por aqui, foi por ali Parou! Olhou! Viu um peixinho? Rio a bocar e... e não pegou bichinho. O, o jacaré passea lá na lagoa. Ficou e. Aqui. Comeu o peixinho e ficou o barrigão. Jacaré.